Nossa, mano, olha como é que tá o bagulho Ai, caraca, moleque Ai, moleque, isso é louco O meu tá atualizando, depois vamos jogar junto Bora, mano, bora Olha que louco, velho Nossa, eu vou comprar agora, moleque eu Vou comprar agora Quero, quero comprar, maluco Noooi! Que louco, moleque Mano, essa skin aqui, na moral É igual aquela mina daquele jogo de PS4 Como é que chama? Vocês estão ligado, né? A mina tem até, tipo, só que ela é ruiva Mas ela tem esse coisinho Aqui também, tipo Isso aqui é o ninja, velho Um ninja doente, sei lá Live de manhã quase não acordo, pois é, mano Você viu? Diferente hoje Só por causa dessa nova temporada Caraca, né? várias paradinhas Um sushi, velho nossa, vamos dar uma olhada no passe geral aqui. Vamos dar uma olhada porque a gente tá aqui para isso, né? Então tem essa aqui que é a mina do PS4, eu esqueci o nome daquele jogo, que você luta contra uns robozão, e esse aqui o Ninja. Ah, tem estilos. Nossa, que louco. Já... Nossa! Mano, olha isso, que louco, velho. Caraca, moleque, olha isso. Na moral, na moral. Tô passando mal, velho. O meu não sai de 30, mano. Olha esse passe, velho. Bonitinho, já curtia. É tipo um bagulho de cobra. Vamos ver. Uma mãozinha. Icone. Esses. Esses brinquedos, eu quero ver como é que eles funcionam, velho. Porque é uma coisa nova. Então, tipo, quero ver esses brinquedinhos. Nossa, que louco, velho. Bug, que é do da Bug Bomb, né? Louco, mano. Olha o último, Raku, você vai gostar. Parece o norte do Detroit Become human. Não conheço, velho. Não conheço mesmo. Nossa, olha, mochilão, velho. Você é louco. O que, que é isso? Ah, é uma bexiga. É tipo bexiga de festa, tá ligado? Acho que ele vai fazer um barulho tipo quando você bate nas pessoas ou nas coisas. Ah, eu achei que era uma boia mesmo, velho. Olha que louco essa arte, velho Mas essa skin é muito feia Que que é isso? Lanterna Nossa, lanterninha chinesa Que lindo, velho Oh, muito louco, na moral Na moral E vocês vão comprar o passe? Já compraram? Qual é que é? Ó, oh, Hello Kitty Ah, isso aqui é bem simples, né? Mas é bonito, é bonito Olha essa aqui, mano É tipo aquele outro skin também que tinha no outro passe, né? tinha esse capacetão Capacetão Quase eu falo cacetão Tem um rastro que é muito engraçado Quero ver, quero ver Da hora e que é isso, velho? Pixel tipo Ai, que louco, velho Eu adoro pixel art Outro brinquedinho, bolinha de golfe Eu quero ver como funcionam esses brinquedos, velho oh, Que louco esse conceito, velho Eu curto muito as splash arts, mano Muito Mano, eu quero comprar, mas tô sem Xbox Live, meu Fortnite não sai de 2%, que triste, velho. Tenta reiniciar ele, sei lá. Ah, esse aqui é uma picareta, tipo de coisa de parafusar carro, moto, tá ligado? Ô, <risos> oh, louco, ó. Que louco. A carinha dela, ó. Ela fica, tipo, Olha lá. <risos> Que brisa, que brisa louca. Nossa, que animal, velho. Eu quero essa skin, eu quero essa skin. Free <coughs> Fall in your style. Ah, é tipo umas runas. Não curti muito, não. Ai, olha isso, velho. Olha essa mochila, moleque. Que lindinho, velho. <risos> é uma boinha de praia, velho. De piscina. Que da hora. É, o grafitezinho, Good Vibes. Nossa, moleque. E é a lhama na frente, tá ligado? Curtindo. Que louco esse paraquedas, velho. Tô curtindo demais esse passe, é louco. Durr, do, Do der Burger. bannerzinho. Outra bola. Que é um brinquedinho novo, não entendi como funciona ainda. Ai, que da hora essa, essa splash, velho. Tipo, eles posando pra câmera de segurança, tá ligado? Que louco. Que louco esse aqui, eu amei esse gesto, velho. Que louco esse gesto, velho. Nossa, mano, olha isso, que da hora. Segurança, salva-vidas, na é verdade. Chinelinho, ó, as pulseirinhas aqui, tornozeleira. Pá. Animal, muito da hora essa porta, tinha no outro também. Ah, é o do, dos explosivos lá, muito louco. Que louco esse, é tipo um... Gli é, é, o nome é Glitch Que animal, velho, que animal Nossa, tô curtindo demais esse passe, velho Grafite da Katsuki de novo Viu curta-metragem? Ainda não viu Achei que ia ter dentro do jogo Porque no passado teve dentro do jogo também, né Eu tava esperando que tivesse Não sei se vai ter quando iniciar o jogo, mas tipo... No passe passado, passe passado Quando você entrava na parte do Battle Royale Já aparecia, né? Mas não sei se não apareceu aqui Acho que não vai aparecer, vou dar uma olhada depois Mano, que louco, outra bola Que é um brinquedinho Bolas de golfe <coughs> chique É o nome Nossa, essa dancinha é mó famosinha, velho Olha, a música é mó, tipo, vai lá, bem louco. Nossa, esse o homem é muito da hora, né? Homem, homem é um nome engraçado, velho. Olha que louco, tipo, vai congelando os braços e pés, velho. Nossa, esse eu curti demais, velho. Hum, beleza. Olha, essa skinzinha é feinha, hein? Vamos combinar que essa skinzinha é feinha. Eu não curti muito, não. Mas é uma skin, então tá da hora, tá da hora demais, velho. Que louco esse grafite. Mais um brinquedo. Splash Art da Cavaleira Rubra. É, moldezinho. Nossa! Meu Deus do céu, moleque! Mano, isso aqui tá muito louco. Lindo demais. Você tá louco, velho. Na moral, olha que louco. Tem um rastro especial para o Hakubo, porque ele é um cagão e fizeram um rastro pra ele. Eu quero ver. Lá vem, lá vem. É esse aqui, né, seu safado Ai, que brisa é essa, tá ligado? Olha isso, mano, é um papel higiênico Valeu, Tuzu, tamo junto Fala, fala, seu Zé Moitinha, Silvio Júnior, suave, tamo junto Vendo aqui o passezinho, olha essa aqui, mano Meio nada a ver, né, tipo, é como se fosse aquelas professoras safadas, assim Só que, é, tipo, de guerra, sei lá Meio é estranho, meio estranho, meio estranho Eu quero ver como funcionam essas bolas logo, tá ligado? Esses brinquedos Tipo, você joga? Será? Não faço ideia como vai funcionar, velho Mas é muito louco Ai, que da hora esse grafitezinho, velho Ô, oh, louco Vai lá Vamos ver a última skin aqui, Você é louco, Ai, nossa mano, caraca moleque, não para o bagulho, que animal, olha essa capa velho, que animal, que animal, eu quero ver de novo. Quero ver de novo, olha, tipo, magrão, você não dá nada, é, cabelinho, cresceu, beleza, eita, tá ficando estranho, mano, você tá ficando, mano, que capa você é louco, velho, ai, é uma caveira, meu Deus, é uma caveira muito grande, velho, mano, que louco, velho, que animal. <risos>